A indústria 4.0, também chamada de quarta Revolução Industrial, engloba um amplo sistema de tecnologias avançadas como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem, que estão mudando a forma de produção e os modelos de negócios no mundo. Eu me chamo Paulo Carvalho e no vídeo de hoje vamos saber um pouco mais sobre a indústria 4.0. A indústria 4.0 nasceu na Alemanha em 2011, durante a feira de Hannover, a maior vitrine industrial do mundo. O objetivo do governo alemão era recuperar a participação no valor agregado da indústria global. Em resumo, aumentar a produtividade e elevar a competitividade. Diante disso, criou-se um grupo para elaborar um projeto estratégico para promover essa reviravolta de alta tecnologia na manufatura. O resultado foi um relatório de recomendações que culminou no termo indústria 4.0. Desde então, o termo ganha os holofotes do mundo. Batizada também de quarta revolução industrial, esse fenômeno está mudando em grande escala a automação e troca de dados, bem como as etapas de produção e os modelos de negócio, por meio de uso de máquinas e computadores. Inovação, eficiência e customização são as palavras-chave para definir o conceito de indústria 4.0. A indústria 4.0 tem impacto significativo na produtividade, pois aumenta a eficiência do uso de recursos e no desenvolvimento de produtos em larga escala, além de proporcionar a integração do Brasil em cadeias globais de valor. Além disso, implicará em transformações na gestão empresarial principalmente em dois aspectos o primeiro está relacionado à estratégia para implementar tecnologias como a cooperação entre as áreas de tecnologia da informação e as áreas de produção mas afinal de contas o que é a indústria 4.0 a indústria 4.0 é um conceito que representa a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias como inteligência artificial robótica internet das coisas e computação em nuvem com o objetivo de promover a digitalização das atividades industriais melhorando o processo de e aumentando a produtividade vamos conhecer agora as principais tecnologias da indústria 4.0 a incorporação da robótica avançada dos sistemas de conexão máquina máquina da internet das coisas e dos sensores e atuadores utilizados nesses equipamentos possibilita que máquinas conversem ao longo das operações industriais. Isso pode permitir a geração de informações e a conexão das diversas etapas da cadeia de valor, do desenvolvimento de novos produtos, projetos, produção e até no pós-venda. Vou citar alguns exemplos de tecnologias utilizadas na indústria 4.0. A inteligência artificial, a aplicação de análise Avançada e técnicas baseadas em lógica, incluindo o aprendizado de máquina, para interpretar eventos, analisar tendências e comportamento de sistemas, apoiar e automatizar decisões e realizar ações. Computação em nuvem é a distribuição de serviços de computação, servidores, armazenamentos, banco de dados, redes, software, análise e inteligência. Pela internet, com utilização de memória, capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores hospedados em data center proporcionando recursos flexíveis e economia na escala. A computação em nuvem permite às empresas acessar recursos computacionais abundantes como de um serviço a partir de distintos dispositivos remotos. Desta forma, evitam-se investimentos altos em equipamentos e equipamentos de suporte, permitindo a empresas focarem seus investimentos nas atividades principais. É utilizado na indústria 4.0 também o Big Data, que é uma abordagem para atuar em dados com maior variedade e complexidade, que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior, usado para desenvolver problemas de negócios. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados não consegue gerenciá-los. São utilizadas técnicas estatísticas e de aprendizagem de máquina para extrair informações relevantes aos negócios, inferências e tendências não possíveis de se obter com uma análise humana. Temos também entre essas tecnologias a cibersegurança, que é um conjunto de infraestruturas de hardware e software voltado para a proteção dos ativos de informação, por meio do tratamento de ameaças que põem em risco a informação que é processada, armazenada e transportada pelo sistema de informação que estão interligados. Uma das principais tecnologias é a Internet das Coisas, ou IoT, que seria a interconexão entre objetos por meio de infraestrutura habilitada, eletrônica, software, sensores, atuadores, etc., com capacidade de computação distribuída e organizados em rede, que passam a se comunicar e interagir, podendo ser remotamente monitorados e controlados, resultando em ganhos de eficiência. Outra tecnologia é a robótica. Dispositivos que agem em grande parte ou parcialmente de forma autônoma, que interagem fisicamente com as pessoas e o seu ambiente, e que são capazes de modificar o seu comportamento com base em dados de sensores. Em meio a essas tecnologias, temos duas tecnologias de manufatura. A manufatura digital, que é o uso de um sistema integrado baseado em computador, que consiste em simulação, visualização 3D, análise e ferramentas de colaboração para criar definições de processo de manufatura e produto simultaneamente. E a manufatura aditiva, que consiste na fabricação de peças a partir de um desenho digital. Feito com um software de modelagem tridimensional, sobrepondo finas camadas de material, uma a uma, por meio de uma impressora 3D. Podendo ser utilizado materiais como plástico, metal, ligas metálicas, cerâmica e areia, e entre outros equipamentos. Outra importante tecnologia utilizada na indústria 4.0 é a integração de sistemas que seria a união de diferentes sistemas de computação e aplicações de software, física ou funcional, que serve para atuar como um todo, coordenando e possibilitando a troca de informações entre diferentes sistemas. Permite às empresas um olhar abrangente sobre o seu negócio. As informações em tempo real sobre o processo produtivo influenciam a tomada de decisões gerenciais mais rapidamente como decisões estratégicas sobre o negócio da empresa e conseguem ser mais facilmente implantadas na planta de produção. Somente a instalação de pacotes ERP não se enquadram, mas a sua integração a sistemas de controle de produção industrial sim. É visto também como uma importante tecnologia na indústria 4.0, os sistemas de simulação, que seria a utilização de computadores e conjunto de técnicas para gerar modelos digitais que descrevem ou exibem a interação complexa entre várias variáveis dentro de um sistema, imitando assim os processos do mundo real. E por último, a digitalização, que consiste no uso de tecnologias digitais para transformar processos de produção, de desenvolvimento, de produtos e modelos de negócios visando a otimização e a eficiência nos processos. A transformação digital abrange projetos e implementação de planos de digitalização, sensoriamento, aquisição e tratamento de dados. Agora que sabemos as principais tecnologias da indústria 4.0, vamos falar um pouco de seus benefícios. Os benefícios alcançados com a implantação da indústria 4.0 são muitos. O uso das tecnologias digitais na indústria permite aumentar em 22% em média a capacidade produtiva de micro, pequenas e médias empresas, dos segmentos de alimentos e bebidas, metal mecânica, moveleiro, vestuário e calçados. Muitos ainda acreditam que falar de indústria 4.0 é falar de ferramentas complexas, extremamente caras e que somente grandes empresas com atuação internacional têm acesso ao novo modo de produção. Por meio do Programa Piloto Indústria Mais Avançada, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, executado entre maio de 2018 e outubro de 2019 em 43 empresas de 24 estados, constatou-se o impacto na produção do mercado com o uso de ferramentas de baixo custo, como sensoriamento, computação em nuvem e internet das coisas. A conclusão do programa mostra que o ganho de produtividade está mais relacionado com o quanto se aprende com o processo produtivo e como este aprendizado se transforma em ações concretas. As microempresas foram as que mais se beneficiaram com o uso inicial da tecnologia digital. A indústria 4.0 pode até demorar para se difundir completamente no mundo, mas ela já está aí. E é uma tendência global inevitável. As máquinas serão cada vez mais inteligentes e os processos de produção continuarão se alterando. E nunca se esqueça que quanto maior o investimento em tecnologias para seu data center, maior é a necessidade de um bom software de monitoramento e gestão. Para saber mais sobre essas tecnologias, acesse o nosso site, www.bjumper.com e nos deixe esclarecer mais dúvidas sobre soluções para seu datacenter. Obrigado!